Como é que é a malta do aço? Tudo a andar ok. quê? Passei aqui na HR Garage, está ali os homens a trabalhar... Estás está a trabalhar no, no GT? Tô, tô. Confere! Hoje é dia. E temos aqui este homem a trabalhar no, no campo, isso é que tu gostas, hã? Qualidade. Qualidade. Qualidade! Pois é pessoal, vocês comentam bastante para eu vos dar updates do .gt, como é que ele está, como é que não está mas eu não, não consigo andar sempre aqui e chatear os homens e os homens depois já nem podem ver mas, coincidentemente, passei aqui e os homens estão com a mão na massa no GT. Olha, Abriolo, olha para a cara dele de contente. Hoje, <risos> hoje Então pronto, vou-vos dar aqui o update do GT. Como é que está o punto .GT? Por agora está assim. Sem motor, sem nada. Estamos aqui a desmontar o que, Rosa? E a barra axial. Já, a aproveitar que... que... Está, está fora, Pá, vamos já mudar estas peças. Agora é mais fácil. sem motor é mais fácil, não é? Muito né? Mais fácil. Hoje. Pronto, estamos aqui a mudar uns folezitos É aqui isto, como é que, como é que se chama? Barra axial Este Bar -axial. número técnicos é aqui com os, com os mecânicos Estes folhos, pronto, já deram aqui os anos para a cova, não é? Temos aqui, ele tinha trazido já material novo, não é? Já Olha para isto, está o material aqui não, novo Tá é tudo. tudo aqui Indo aqui para trás O que é que eu vos posso mostrar mais? Temos aqui o material todo, que vai ser tudo praticamente Moto 300V e tal Tudo aqui como manda a lei e aqui atrás, na parte do, dos, dos motores, não é? temos aqui a peça principal, que é o motor zorro feito na VECOMER, como vocês acompanharam, aqui o turbozinho feito na DFC, também já está aqui tudo montado, tubagens todas flexel estão aqui já grande parte delas montadas aliás, ó oh Rosa, Sim. o motorzinho estava tão giro já tapaste isto tudo com tubos, é que isso é só tubos viu? <risos> <risos> ou seja, toda a beleza da pintura e tudo, já não se vê nada está tudo camuflado, agora. Está tudo camuflado. pronto é assim, .gt a ser .gt temos aqui o radiador de água também da Flexel vai lá para o sítio as tubagens de intercooler admissão, as braçadeiras pretas este material eu já vos tinha mostrado todo em unboxing, mas está aqui agora a ser montado. Lembrando ainda que dentro do, deste motor temos aqui a camisinha que veio do arrepiado, as molas, as válvulas da Supertec. vocês acompanharam o conteúdo da, da preparação deste motor, a gente fez episódio a episódio, mostramos tudo, portanto deste carro vocês não se podem queixar de falta de conteúdo, podem se queixar da falta de, de tempo, que demora muito tempo a lançar o conteúdo, mas conteúdo temos foi tudo mostrado pecinha a pecinha, tudo o que está lá dentro, a trabalhar a cabeça, o bloco a ser montado, tudo à patrão, tudo à maneira. Passando aqui para este lado novamente. Pá, prontos, aqui é onde toda a ação está a acontecer, não é? os homens aqui motivados a fazer um ponto GT fiável, Hã? fiável, com materialzinho de qualidade, nunca tinhas feito um GT assim com material de qualidade? Não. Normalmente a moto é o quê? É o toquezinho da pressão do turbo e já choras. Pouco mais. E pouco mais. Agora temos aqui um ponto .GT, para já, um ponto .GT azul, são poucos os azuis, aliás tu tens aqui o teu, este homem fala mas ele tem um ponto .GT, posso mostrar? Ele tem aqui, nesta oficina temos dois .GTs, temos aqui o azul e temos aqui um do Amigo Rosa, Com o Amigo Rosa também tem um .GT, mas este pronto, este tem aqui uns tofos em pele à maneira, e temos aqui mais um capuzinho para o a mas este ponto tem melhor aspecto. Tem uns manguezinhos ali em pele. O meu está a um bocadinho. Está a ficar um bocadinho aqui com, com falta de tinta. <risos> Vai precisar depois de um tratamento de beleza. Mas isto, azulinho, rosa, leva aqui um polimento, até fica esparado. Até ficas maluco. Até ficas maluco. Quando isto for aqui com um polimento, com um motorzinho à patrão. Faço por ti até, até talejo. Claro. Graças a Deus. Ei caras! É. Ei caras! É. Esta original? está original é, original não é de piada não. nem uma pazita para ver a inspecção B nem nada oh, isto diz nem uma pazita para ver a inspecção B já não meio é de piada mas bem, quis vos dar aqui um updatezinho aqui do, do GT vamos deixar os homens trabalhar eu quando, conforme for podendo vou passar aqui para ver como é que estão os, os updates, as atualizações e mais uns... está claro, está mais três mesinhos a gente consegue para isto trabalhar. Vai, fiquem bem, vou deixar na descrição todas as empresas que têm apoiado aqui o Punt .gt e têm sido muitas e cada vez mais. Portanto, este projeto tem tudo para correr bem. Vamos fazer um Punt .gt com potência e fiável. Esperamos. A malta não confia nos .gt, a malta não confia nos .gt, mas eu confio. Tu confias, tu gostas de Fiat? <risos> Vamos ter fé que o GT vai, vai ser do barroto. Vai ou vai, não vai? vai. Fiquem bem, um grande abraço e um grande gajo. <música> Get on my section, don't bother with lames, I'm watching these buddies bounce. Show a the Utah and rubber band, come on for the hundred All Holler this talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know. When we leaving, all I really need to know. Is when we leaving, all I really wanna know. When we leaving. Really leaving, all I really need to know. Is when we leaving.